Eu torcer pra Morgania ficar open aqui agora. Mas qual a chance, né, galera? Qual a chance, mano? O cara pegou o Nock pra mim ali, humilde. Só tem um problema que eu não tenho. Ah, não. Eu tenho um champion top aqui. Até com um tantinho bom, né? Vambora. Pô, o cara tem que falar um champion que eu tenho, hein, mano. De preferência. O Kong, eu não vou ter o Kong. Quer ver? Nossa! Meu Deus! Caramba, mano Quais que eu fiz verde aqui, rapaziada Kenzie, fala uma frase em inglês aí The books on the table Fala Kenzie, que blusinha linda Que blusinha linda Muito estilosa, tá chavoso Deixa eu fazer uma cara de marrenta aqui pra vocês verem Pera aí. Ah, quero ver quem que pega, né? Bom dia, Ken, se consegui superar minha ex Ela parece contigo Mas você é diferente Vou me apaixonar por você Que isso aí, Nailin? Já vem liberando Esse Prime aí, Nailin, pelo amor de Deus Já que tá querendo o carabuja aí vai pelo amor de Deus, pai Pelo menos superou a guerreira, né? Tô com esse monotalon no time agora, maravilha É muito bom ter um monotalon no time, tá, mano? Ó, os dois pixels exatos, galera, não tem segredo, mano Posiciona a tela Onde eu tô andando, como eu faço, tá? ligado? Ó, não tem segredo. Usa uma pote pra não morrer. Ó, usa a pote, beleza. Continua dando a poça. E foca o red, porque o red demora muito mais pra morrer do que a galinha, né? 12 de farm, já vamos subindo e tentar dar uma moralzinha pra aquele top ali. Ou mid, né? Explicativa de Morgana Jungle? Vamos, vou, vou dar sequência, vai. Deixa eu tentar fazer explicativa, peraí. <música> Beleza, galera, aqui no lobo, você não precisa bater nos lobos menores, né, sempre bate no lobo grande, sempre que tiver a pocinha, usa. O bind aqui, nós pode... Oh, o que é isso aqui? o oh. que é isso aqui? Oh, pera aí, pera aí, galera, intervalo na explicativa. Pera aí que teve. Aí aqui a gente pode ir voltando, fazendo os dois campos juntos, né, galera, Blue e sapo, pode ir fazendo juntos, sempre intercalando os auto ataques Coitado desse hangar, mano, ele perdeu muito tempo, mano. O Ranger fez três campos de um lado, galera, e, não, e eu já farmei minha jungle inteira. Enquanto isso, ele não farmou a dele, né, velho? Agora nós podemos dar e vai esse mid aqui, que o Ranger tá fazendo arongueja e não vai conseguir ajudar ela. Dá visão? Dá visão? Quem que falou lá, galera? Flashzinho por Prime que ia vir deslizando na maior forma possível aí, mano. Teve um guerreiro que falou que ia vir deslizante aí. Vem no seu momento aí, galera. Vocês estão vendo que eu só tô mantendo o full clear na mesma pegada, né, galera? Olha o farm com o tempo, ó, mano. Só começar a roubar um campo ou outro desse ranger aqui, mano, ele tá fudido, velho. Ou eu posso encaixar esse gank. Se liga no baitzinho um cachorro, ó. Pegou! Ah! Colheita? Peguei colheita, maravilha. Vou tentar ir mid mais uma vez, mano, só pra forçar o R dela. Pronto, só isso, só isso Só isso, não, não preciso mais de, de vir no mid, mano Só de tirar essa ult dele, mano Que era a minha função Agora tá, o Talon lança a brabinha pra cima dele Fiz meu papel, velho Bora, tô concentrado, galera ah seus caras... Oh, oh, oh, oh Espero a Férias, espera espero a Férias Vai, vai, Malca vai, Malca bora, bora Bora, maloca Vou ter que esperar o A Férias realmente, porque a Wii vai ficar gigante, mano Esse aqui mesmo, esse aqui mesmo eu vou nesse aqui, porque nós já tá aqui, né, mano? Aí, peraí, deixa eu pegar esse terceiro, doidão! Ah! Cabeça de lata, mano. Aliás, eu já vou estartar drag agora, mano, porque o cara continua top, o Renga. Nossa, e o Kong vai fazer 2v1 lá em cima, galera. Se o Kong matar mais um, acabou o LOL, mano. Ó, o head dele tá regenerando a vida, mano. Calma, Kong... Ah! Dava escudo? É mesmo, né, mano? Podia ter dado o escudo. Trolei. Às vezes eu dou aquela lesada, rapaz. Vocês já estão ligados como é que é. E outra, mano. Eu, eu queria também era a colheita, saca? Mas pra ganhar assistência eu dava o shield, né? Trolei. Faltou malícia. Que? Filha da mãe roubou minha jungle inteira. Posso ir aqui, hein, mano? Se ele der... Deixa ele dar face check em mim, Guinar. Ó! Oh. Ó, oh, trollou, trollou o guerreiro, hein? Adianta flashar não, pai. Adianta flashar Não. Ah, adianta sim! Não, não adianta não Vou arriscar fazer isso aqui, galera Só que eu não sei se eu perco muito tempo Ah, vai ter arauto mid, mano Bora lá, bora lá, bora lá, mano, bora lá Que o bagulho vai ficar sincero aqui, velho Que? Não pegou? Foda-se Tem alguém aqui, mano, eu vi alguém aqui Ah, rapaz, eu vi o um... cara, parece que ele saiu da parede ali, o Malcai, mano Salve do eco com do Twitch Agora você me vê, agora não vê mais Me vê, não vê mais <risos> Fiz de uma forma rapidinha aí, pai, porque tamo no meio do jogo Mas brigadão aí, 16, pelo seu resubzinho com a gente aí Valeu demais pelo apoio aí, papai Posso startar isso aqui, minha tropa? Será que eu posso? Boys, é essa? É o salve do Twitch, galera ou foi do Chaco? Ah, mano, esse aí é o do Chaco, mano. Ah, mas ficou bom. Esse Rengar é folgado, hein, mano. Ele é... Olha, ele é corajoso, mano, esse Rengar. É porque ele tem esse W dele roubado aí, né, mano? Tô chegando, tô chegando. O amor é feito de paixões e quando perde a razão... O quê? Eu sabe que vai machucar quem ama Nunca sente medo de tentar os seus segredos Yeah, baby Pera aí, pai, que a situação ficou ruim aqui, mano Ah, pai! ver vergonha na cara não, ringão Tamo cagando na sua cara É, badizinho, pau, a férias, para trabalhando, beleza? Posicionando Beleza Já que hoje é domingo Te peço encarecidamente Para mandar aquele salve da visita O dia oficial de resolver Quem que chegou aí, mãe? No domingo, né? Domingo que a gente de boa Querendo O Kiruga Com dois A no final? Ah, ele tá no chat aqui É ver nosso, Kiruga. É, ele querer vir no domingo assim na... Ah, mas deixa ele entrar aí Deixa ele entrar Darada nada não Eu tô de cueca aqui Fala pra ele Deixa Chega aí, Você Senta aqui, senta aqui Tem cadeira, chega aqui Senta aí Valeu, Quiruga aí, pelos beats Um salve pra tu aí, valeu pela força aí, papai Ixi, pera aí que o jogo dá uma desandada aqui, galera Eu achando que o jogo tava legal, pá Tava cantando, beleza Vou pegar a colheita ali, hein, mano Ah, mano Eu fui dar o bind no cara, eu tomei um negócio ali, nada a ver, ui. Foda-se É o flash R, velho Morgana combos Ah! Ajuda aqui, family Ah, essa carminha aí, mano Estralando em mim Cheio de gold também aqui no D&B, né Foda-se, vou comprar Abraço do Manico à vista será que é muito ruim Ah, agora nós podemos ir direto pro Abraço do Manico Então eu vou começar por vida Caramba, fiquei poderoso aqui agora, velho Nossa, foi minha primeira morte do jogo, que loucura Galera, essa camiseta aqui, mano Ela tá estilo bicheiro, tá estilo Pablo Escobar Ou tá estilo Agostinho Carará Essa camiseta aqui Fala aí o, a pegada que tá, pra nós entender, né? Caramba, meu time não para de matar os caras, não. Agostinho, bicheiro. Pablo Escobar. Tá estilo Pijas. O Pijas já usou umas dessas também? Nunca vi, não. Ah, acabou. Jogão, galera. Tem Morgana open é free PDL, tá ligado? Coisa linda. 20 PDL, hein, Riot? Se puder dar 20 PDL, humilde. 18 pontinho, tá bom, né? Tropa da Win ficou forte dessa é, vez, hein, mano. galera. <música>